maioria dos estudos não abordam a questão da discriminação. Eu acredito que a pessoa que sofreu uma discriminação racial, está sofrendo racismo, é necessário fazer os procedimentos que a lei determina. Denuncie, mesmo que não dê em nada, registre. É importante a gente registrar esse, essa fase que nós estamos vivendo. experiência ela na também no olhar de inclusão dos povos indígenas no debate, na política pública que é essencial fazer com que isso se chegue a realmente a ser combatido, em política pública específica, diferenciada, inclusive com recursos, não só